Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal Galera, estou aqui na cozinha para fazer a resenha do nosso cooktop aqui da Muller Tá aqui, veja, gente, eu tive que trocar a bancada Aí né galera, como vocês viram, eu fiz aí dois vídeos com ele Um, quando ele chegou aqui, eu tirei da caixa O outro foi instalando ele aqui Aquele vídeo que todo mundo gosta Mostrando, falando um pouco do fogão aqui e falar o que eu achei, né? Falar um pouco do top, a nossa função aqui. Já fizemos a comida com ele. Inclusive, você pode assentar que está em outra bancada, galera. Ó, tive que trocar a bancada. Aí, galera, o nosso cock -top, ó, está aqui. Lindo, lindo. Troquei a bancada porque aconteceu. Esse material aqui, ó. Do armário, né? O que estava aqui embaixo também. Ele é um material que eles chamam de MDF. Só que ele não resistiu muito Ele deu uma selada E então estava muito aberto Entre o coquetop aqui e a bancada Eu e Mozinho Nós ficamos com medo De trincar ou quebrar o nosso coquetop Com peso aqui em cima Porque que selou muito é, Esquecemos de filmar Para mostrar para vocês as situações E fizemos logo Essa bancada aqui Essa bancada é madeira mesmo É um pinho e super resistente ficou mais bonito olha para vocês verem e o nosso Cocktop aqui mostrando para vocês muller que é a marca tem aqui o, os botões são cinco botões para cinco queimadores o central aqui é, chama tripa é o maior que tem é o de mais potência a gente quase nem tá usando porque é muito forte galera eu vou mostrar aqui para vocês olha o tamanho dessa chama é muito grande mesmo se para um panelão de todo tamanho passar muito rápido também deve gastar muito gás né <risos> então os outros demais ó ele aqui é um, é um médio em comparação a esse que tem esse é o médio e tem o menorzinho um menorzinho de todos aqui ó para um café né um chá e é, ferver um leite e temos esse aqui ó que também é, é um tamanho bom é menor do que este, tá vendo? Olha, tem e temos esse aqui que também é igual. Então nós temos duas bocas do mesmo padrão. Temos a bocona aqui tripla chama. Uma boca aqui média. E a pequenininha. Então, para cozinhar nesse coquetop, tem que ter uma configuração legal também de panela. Tem que colocar as panelas de acordo aqui as bocas, tá? Nós amamos demais o top aí. Se quiser mais detalhes, gente, vai para os comentários, deixa aí comentários, pergunta. Deixa a pergunta aí para a gente. Faz bastante comentários. E o que eu posso falar dele aqui mais? Os acendedores são automáticos, como vocês vão ver. Ó, liga o, o botão. Ó, ele acende. Tem nível, de temper... tem nível também aqui de potência, o máximo e o mínimo. Você pode regular o gás tanto que você quer. E pode ligar também é rodar. Ele não tem time. Gostamos demais. E a posição de todos os queimadores é... não atrapalha as panelas. Ele é bem distribuído. Aqui, os botões que é bem próximo dos queimadores também não esquenta o botão. Porque a boquinha pequenininha aqui não esquenta, ó. E a boquinha que é um pouco maior, ele é bem mais afastado. Também não esquenta. Ele não esquenta o vidro. A curiosidade aí, a galera perguntou no vídeo passado se esquenta, porque é vidro mesmo, tá, gente? Ele, pela altura da trempe aqui, ó, a trempe tá dando quase 8 centímetros de altura da trempe até o vidro. Então isso é suficiente. A panela fica bem alta em cima da trempe aqui, ó. Não, não esquenta nada o vidro. Fica, fica friozinho Então por temperatura Por troca de temperatura De esquentar e esfriar muito rápido Trincar, não vai acontecer E que eu mais posso falar aqui Desse top Que nós estamos muito felizes com ele Foi uma compra que que, é, que a gente ficou super satisfeito Atendeu a nossa expectativa Ficou muito mais bonita A nossa cozinha e vocês deixa aquele like Deixem seus comentários Se chegou no vídeo aqui, chegou no canal não foi inscrito Se inscreva para ajudar Então é isso galera, o vídeo de hoje Só foi dando a resenha aqui Do Top. não tem muita coisa De falar com ele não, né Que é um fogão de embutido É um fogão moderno, um fogão diferente Ele tem umas configurações aí O básico o, o... Aí De acordo com seus comentários, dá para a gente fazer outro vídeo Falando melhor, tá Respondendo, porque que nem eu já disse no vídeo passado, poucas pessoas fizeram comentários Tá aí, nós estamos amando, ficou show de bola Olha a nossa cozinha aqui como tá, a gente dá um giro aqui 360, ó Tá, ó, top, top, top Nós estamos amando nossa cozinha aqui Bem arrumada, tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda A gente quer modificar bastante coisa, quer colocar mais coisa Estamos é, pretendendo trocar a geladeira também, né? Vai ser mais pra frente. Então, galera, eu acho que só isso aqui mesmo. E tô aguardando mais comentários. Trouxe esse vídeo aqui mais, para chamar a atenção da galera. São quase 8 mil inscritos aqui no canal. Muita gente vê o vídeo. Não deixa o comentário, não deixa like like. É... E queria que vocês vejam o vídeo. Comenta, compartilha. É, Vamos interagir. 8 mil pessoas aí, quase né? Então é isso. Vou ficar aqui com essa resenha do meu top. E espero vocês aí no comentário nos comentários e espero vocês no próximo vídeo. Fui!